Os temores me livrou, Senhor Deus, de todos os temores me livrou, de todos os temores me livrou, Senhor Deus, de todos os temores. Louvor estará sempre em minha boca, minha alma se gloria no Senhor que ouçam os humildes e se alegres Exaltemos todos juntos o Seu nome, todas as vezes que o busquei Ele me ouvir, e de todos os temores me Se alegrai-vos e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido e o Senhor. acampar ao redor dos que o temem e o salva prova e vede quão suave é o Senhor feliz o homem